Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um episódio de FNAFORAS Olha, eu sei que isso já tá virando comum nos vídeos de FNAF, mas puta merda, adivinha O jogo bugou completamente, várias vezes e isso me deu alguns problemas durante a gameplay Mas eu vou parando e dando umas explicadinhas pra vocês não ficarem perdidos durante o vídeo No geral, eu só queria avisar isso E é óbvio lembrar vocês de deixar o likezinho aí embaixo Porque vocês precisam ser lembrados Ô oh, meu Deus, tá veinho, precisa de remédio pra lembrar das coisas Deixa o like e se inscreva Escreve aí. E muito obrigado a todo mundo que tá fazendo isso. De verdade, tá fazendo uma diferença insana. A gente tá voltando a crescer. E eu tô muito empolgado com isso. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. E bora sofrer nessa pizzaria do demônio. Ok. Então a gente vai conhecer o Garoto Músicas. Bem, vamos lá. Vamos ver. Vamos, vamos fazer uma contagem. Ai, meu Deus, calmou. Vou fazer uma contagem de quantos bugs... Uh! O bicho já tá aqui... Todo sonolento, véi. Calmo. Ei. Oh. Ai, meu Deus. Que agonia da porra ficar perto disso, mano. Olha o bicho é todo sujo, velho. Uh. E aí, bichão? Vamos? Vamos. Vamos acordar? Não tem como apertar isso aqui. Ok, talvez não ainda. Uh, que agonia, mano. Tá, ok. A gente veio daqui, então. Robôzinho, Passa reto, passa reto. Me roubou aqui. Não. Cara, por que que esse jogo tem tantos banheiros enormes e tal? E... Só que não tem nada, mano, tipo, no máximo No máximo um itenzinho pra pegar Meu Deus, eu, comecei... eu fiquei com medo por nada aqui, por algum motivo, mas enfim No máximo um itenzinho pra apertar, pra... um bagulho pra apertar, um itenzinho pra pegar Nunca tem nada, velho. Ó, resolução foda, vocês viram, né? Tá, então vamos pro outro caminho aqui Mais fliperamas Cara, tirando uh, o lance dos animatrônicos bizarros né, e tudo mais Cara, deve ser muito foda Dar um rolê num shopping desses, velho Pelo amor de Deus Vamos com cuidadinho Cuidadinho, cuidadinho Tá, tem nada, é só pra passar por favor, não me veja, não me veja. Nossa, mas não sei como não me viu, velho. Nossa, mas que saco, velho. Todo lugar que eu vou, vocês estão olhando, mano. Filho do uma puta. Meu Deus. Ah, jogo. Você não vai, você não vai fazer isso comigo de novo, né, jogo? Você não vai fazer isso comigo de novo, né, jogo? Você não vai fazer a tica ficar bugadaça... Ah, filho da puta, irmão! Hã? Mano, começou bem pra caralho, hein? Começou bem pra caralho, hein, mano? Começou bem, começou bem. Que? Eu apertei pra sair e eu entrei de novo! Beleza, deixa o robô sair... Quê? Mano, mano, olha isso, velho. <risos> não consigo mais sair do carrinho, velho. Eu não consigo sair do carrinho, cara. Eu não consigo sair do carrinho. Ai, mano, que jogo patético, velho. Meu Deus do céu, cara. Chica, na moral, vem aqui, me ajuda. Me mata. Sei lá, qualquer coisa. Faz alguma coisa, por favor, me ajuda aqui. Top 10 jogos fodas. Que isso? Que isso? Parece um estúdio, velho. Alô? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Fica longe, fica longe. Cara chato, mano. Ok, mais uma salinha de microfone. Mais uma sala, só que essa tá toda... Sei lá, fora de uso, aparentemente. Certo. Oh, cabeça? Será que é aqui o lugar que. É aqui mesmo que nós vamos consertar o cabeçote. Certo, vamos lá. O que será que nós faz aqui, velho? Ai, meu Deus. A arcade west não foi fechada. Algum dado pode ser corruptível. Inicialize a sequência de startup. Antes de proceder, resete o circuit de manutenção do circuit de breaker located next to the dance floor. Gregory security are here and has locked you out. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Then you can repair the staff -head. Certo, então vai ter um botão piscante, aparentemente. Uma cartola para nós ler. Anfitrião de festa supremo. Parabéns pela instalação do novo e melhorado DJ Music Man. O DJ Music Man oferece séculos de entretenimento musical usando uma técnica patenteada de chamada improviso sem royalties. Uh, duas músicas nunca são iguais, economize uma fortuna em limpeza, usando uma série de tubos interconectados, o DJ Music Man pode executar as rotinas de limpeza entre apresentações, se algum dia for necessário, ative o modo leão de chácara, aviso, o modo leão de chácara ainda está em desenvolvimento, seu uso invalidará a garantia, eita porra, mano, beleza, o bicho consegue limpar os lugares depois do show, mas ele não consegue se limpar, né, porque o bicho é todo encardido. Mas, enfim, eu acho que os disjuntores que o cara falou são aquelas é, aquelas alavancas que a gente achou, né? Incrível que esse jogo aqui, velho, ele... Ele abusa daquela coisa de jogos padrão de terror, que é tipo... Ah, sua missão é encontrar uma pessoa. Só que pra encontrar essa pessoa, você vai ter que derrotar um personagem. Pra derrotar esse personagem, você vai ter que consertar tal coisa que tá lá na puta que pariu. Mas pra consertar essa coisa, você vai ter que ligar todos os disjuntores. E por aí vai, mano. A gente só tá fazendo isso tudo aqui... Porque a gente precisa consertar a cabeçola pra conseguir atropelar a Roxy lá no Raceway, né, mano? Então... Caraca, velho. Tipo, óbvio que precisa ter essas coisas pra dar história e gameplay pro jogo, né? Mas, uh, ainda assim é meio... Dá uma, uma brochada. Esses caminhos longos. O Bend and the Ink Machine é assim e eu não gostei muito dele, não. Ok. Uh, não dá pra apertar. Tô vendo os passos da Tica. Mano, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, véi? Coisa horrível, véi. Ok, é aqui. Hã? Pronto, protocolos deactivados. Prams at. Pronto, DJ protocolos reticulados blinds. Please reset circuit breakers to all zones. Three zones remain. Janitorial service, Arcade. Arcade. Ok, eu sei onde ficam dois, né? Que tem um lá no final daquele corredorzão que a gente viu. Ai, merda! Caralho, irmão! Vazei, vazei, vazei. Caralho, brother, que foda. Tá, deve ter mais botõezinhos por aqui, então. Ai, meu Deus. É uma fucking boss fight, mano. Aqui. Beleza, agora o último. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Lagou muito, lagou muito. Caralho, uma fodendo música de batalha, mano. Ah, vai tomar no cu. Aí, ó, de novo o grito. <risos> A Tica tá com o grito do Monte, mano. Que porra é essa? Ah, oh, shit. <risos> Ai, meu Deus, Tica. Por que, velho? Meu Deus. Ah, cara, como é que eu vou achar essa outra alavanca, velho? Calma. Uh, uh, uh. Ok, acabou uh, Ok, embora. Com certeza que vai dar muita merda, né? Olha esses buraco na parede É óbvio que ele vai sair desses buracos, mas enfim Vamos lá, né? Vamos lá, né? Meu Deus, a que tá aqui dentro? Nossa, que susto, achei que eu tinha ouvido o barulho dela, mano Vamos lá, economizo estamina porque eu vou precisar, com certeza. Vamos lá. Let's go. Ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai. Olha a musicona, parceiro. Ah, vai acabar a estamina, vai acabar estamina, não vou olhar para trás, não vou olhar para trás, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, ele é muito grande, ele é muito grande. Meu Deus, olha essa merda!